bebidas frescas? Claro que sim, mas certifique-se que aquela bebida bem fresquinha vem do frigorífico em vez de ter gelo. Muitas vezes o gelo é feito a partir de água da torneira não tratada.